Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Rapaziada, eu não ia mais nem gravar vídeo sobre libidigel, mano É... porque eu já dei meu depoimento, aí falei que o produto tá funcionando comigo Eu só ia gravar o vídeo daqui um mês mais ou menos, entendeu? Mas mano, é tanta pergunta que o pessoal me faz que eu resolvi gravar esse útil, esse outro vídeo aqui, ó Galera, olha aqui, ó, olha o tanto de produto que eu já comprei na internet E nenhum deles me funcionou, mano, tá ligado? E, cara, o libidigel, mano, é o único que veio funcionando e veio me ajudando. E tem muita gente que não acredita ainda. Eu vou estar tá deixando o link do G1, mano. Do G1, da Globo, tá ligado? Aqui no, no primeiro link da descrição e no primeiro link do comentário. Entra lá, mano. A Globo não ia fazer um... O G1 não ia fazer uma matéria entrevistando vários médicos, entrevistando aquela Laura Muller que passa no Altas Horas lá, aquela é sexóloga que falou super bem do libidigel. Falou que realmente funciona, entendeu? Eles não iam fazer uma matéria, mano, de um produto que não funcionasse, tá ligado? De uma coisa que não ia dar certo. E, mano, eu sou a prova viva, velho. Eu já comprei tanto produto na internet, mano, que, cara, eu já tava até desenganado, entendeu? Como eu falei pra vocês aí no outro vídeo. Mas aí, graças a Deus, um amigo meu do meu trabalho, ele testou o libidigel, viu que realmente funcionou... E indicou pra mim, cara. Tanto é que eu fiquei meio cabreiro lá, eu fui lá, comprei um frasco só. Paguei até mais caro na época, né? É... Depois eu comprei meu kit completo, que sai bem mais em conta, entendeu? E, cara, era isso, mano, entendeu? Se você tem medo de comprar um negócio, mano, entra aqui, ó. Vou tá deixando o site do G1, da Globo, entendeu? Eles não vão mentir, eles não iam fazer uma matéria pra se queimar, de um produto pra se queimar, entendeu, rapaziada? E essa era a dica que eu queria dar pra vocês, mano e, mano, toma cuidado onde vocês vão comprar, mano Lá no próprio site do G1 que eu vou estar tá deixando aqui embaixo No próprio site deles lá mesmo, tem um link que você clica lá Que já redireciona pro site oficial, tá ligado? E aí você consegue comprar por lá também, mano Direto pelo site do G1 lá, mano E cara, toma cuidado onde você vai comprar, mano Não compra no Mercado Livre, não compra no LX Que você vai tomar golpe, mano Escuta o pai aqui que, mano... Vem comigo que é vida, mano. Pra você não tomar golpe e não se fuder igual eu já me fudi, ó. Comprando vários produtos que não funcionam, tá ligado, mano? Se você aí, velho, quer eliminar com essa desgraça de ejaculação precoce. Não tá satisfeito aí com o tamanho do seu pênis. Sua ereção tá ruim, mano. Eu te indico 100% o libidigel, rapaziada. O libidigel vem mudando a minha vida, mano. Tá transformando a minha vida da água pro vinho, tá ligado, mano? E, velho... Essa é uma dor que atinge 70% da população brasileira, mano. Cabe a você, tá ligado, mano? Tentar reverter isso daí, mano. E dar um prazer pra uma gata, tá ligado, mano? Porque todo mundo sabe que aí, se você vai lá com a gata e goza antes que ela, mano, ela vai sair falando mal de você, velho. Na sua quebrada aí, entendeu? Ela não vai mais querer ficar com você. Vai sair falando mal amig as amiguinhas dela e você não vai pegar mais nenhuma, entendeu? Agora se você, por mais que você seja feio, mano, se você for lá, mano, enregaçar, tá ligado, mano? Bater forte mesmo, bagulho duro, da hora, um pênis maior, mais grosso, pá. Mano, eu tenho certeza que a mina vai dar pra você direto, mano, tá ligado? Então assim, mano, vamos se cuidar, rapaziada. Vamos se atentar também, entendeu? Que as minas ficam tudo gata pra nós aí e na hora do vamos ver não representa, mano. É foda também, tá ligado, mano? Pensa um pouco nisso daí, tá ligado? E esse era o vídeo que eu queria deixar pra vocês hoje aí, rapaziada. Clica no primeiro link aí, ó. Vai te redirecionar direto pro G1 da Globo, mano. Lá você tira suas conclusões, depois você volta aqui e dá o seu depoimento aí, beleza? Tamo junto e fica com Deus, mano.